jogo neste computador é tão mau. É pior do <risos> que o original. Já está já uh. com desculpas. Ainda bem que eu pus um delay agora no Baseball Bet, senão o secretário já... Ah, isso vai correr tão mal Não, Ai? não vai. Por mim. Vai correr mal é para mim. Por outro, se calhar o que o Tiago estava a dizer de metermos um delay no swap. Isso é a bandeira da Suíça? Da Suécia então, I mean. Ah, da, Su da Suécia talvez, isto cheira-me país nórdico, mas. Ah, da Suécia. Sim. Pô, da eu Sra. acho que a Finlândia é que... tem branco na bandeira. Tem que ir para a frente, como eu queria. Eu acho que é da Suécia, putz. Yeah, eu acho que sim. Um... Eu vou querer me se Jesse pessoal. É, Ai Jesus! Ah, puto, tá e arrebentar. E arrebentar. Mesmo ali no buraquinho, opa. Ah, Tiago, olha, vou-te já dizer que isso não vai funcionar, putz. Funciona com arco. Com não, arco funciona. não funciona não. não, não. Ah, só preciso de um bocadinho para eu me pôr do lado direito. Ah, uh, agora não vai funcionar. Ah, não consigo entrar. Espera <risos> para baixo para ser que funcione. Acho que vai bater na relva infelizmente. felizmente para mim, não é? Olhem para o play, olhem para o play. E o Ion Epsilon está mais perto <risos> da água e pronto. De, não dá, ele está ali, tá ali preso no bico da relva. Put, a relva é tipo o melhor feature de Worms, ok? Ai! Nice! <risos> nice! Eu dei um eito e ele falta para trás! Lá está! É por causa da relva, tipo... Porque a relva <risos> conta como se a gente tivesse a subir e a descer bué, bué rampas e bué merdas estúpidas, estás a ver? É muito difícil, put. E então, David, consegues adivinhar o próximo boneco? Diz-me que meteste a ordem a de to toda a rua. primeiro foi o loot 1. Mas a assim seguir foi o loot 5. Ah, ele, ele trocou a ordem. Já viste, ele trocou a ordem. Agora devia ser K. Sei lá, vou dizer que é, que é o 3. Ah, 5 não é, pelo, que pelo é o do meu fogo. É só, nenas. Eu acho que tu devias ir ao Epsilon porque é uma kill garantida. Deixas o R&D em paz. Por essa lógica, ir ao HR, que é uma kill garantido. Ou ir aos dois. <risos> o ultimo um tem último Davi. Vocês querem ver? Olhem só o Alpha a ficar já fudido. Vai, vai falhar, não, não vai Ai! acertar. Pois vai. Que puro <risos> <risos> Agora corta dessa parte do vídeo, escolhe o mesmo mapa, depois bota, estás a ver, e fazes isso bem. E depois corta o para o vídeo. A vida, também para cima eu não queria. Eu queria depois saltar para a tua direita. Só que fiquei tão, tão embasbacado a ver o caminho da granada que perdi bastante tempo. Esqueci. Olha, empurras aí esse gajo para baixo e depois explodi com a caixa. Agora não gosto de seguir o que o Tiago diz. Ah fuck! Come on, Helva! Why you do this to me? Rif, Achei que vai ficar mal um para mim também. Riff. 115 amas. Eu digo 90. Ah. Tu és mais forte. Oh well, que grande console que isso me dá. É se quiser ser próprio, o um jetpack e apego as duas. Não, não, não. Estás a sentir ah. o pânico, mano. É? Estás a sentir o pânico. Deixa alguma coisa. olha o relógio. Olha o relógio, olha o relógio. Tic tac, okay, tic, -tac tic tac, tic tac. Não! É meu Fofo. Fofo. Fofo. Fofo. Sério que fica ele? Ai. Ai, o, jogo, o jogo parou para mim quando ele estava a deixar e aquilo ficou uh, na árvore, parecia que tinha ficado na árvore. Ah, não, não. Ah, ok. Os jogos de 1998 costumam ser assim. Mas, yeah, acho que não. Acho que não é sorte. E tu, pute... Mas para trás, E então, então, nenas, como é, como é que isso vai, puto? Diz aquilo, puto Diz aquilo. A sério que vais fazer isso? Ai, não consigo, levar damage, consigo um, saltar. Não, é. não sei. Não, não levas não, damage. Não levas damage. Não. Não. Consegues, consegues. Acredita em mim. Eu acho que levas. Sabes, se eu, eu pensei assim, se eu levar não há problema porque eu morro e no, explodo no, com no... ele, a... Mas vês, ó, oh, quando for eu a dizer alguma coisa ele te Thiago uh, não uh, consegue uh, me um uh, input. O que eu apanhei? Oh, é um double, double damage, é um é double damage já. É que já nem quero ir ao boss, fu. o boss. É que já nem quero ir a ele. Acho que vai ser mesmo double damage e banana, Nena. Lá está, Tiago. Isto vai ser double damage ou qual é? Assim? Ya, yeah, yeah, double damage. E por que foste para baixo, é? oh, oh, oh. <risos> Estou <ouvindo> a a mina, mas não sei que ela está. <risos> que buraco no meio do mapa, putz. Olha para aquilo. Que buraco. Oh, <risos> o Nena está reduzido a meu orme com <risos> Eu estou reduzido também o meu worm, de worm de neste momento. que o que é que aconteceu? Eu pensava que estava a ganhar, As... meu. Que pro play. cala-te a, a sorte. Automata. Yeah, yeah, yeah. Foi completamente skill pura. Yeah, eu já estava a seguir. Ai. Por isso só sais e eu matas. Ai é. <risos> <risos> é, é o jetpack a ser gasto. E eu que eu apanhei. Isso pode ah, estar ele, a descansar. Ele a ter apanhado um Dunkey. Não, não. Só se não é que ele não pinha a corda, puto. Ah! come on! Ok. Ui, esperar que a chega, chegue, ok? Já está o máximo longe de mim que pode estar. Ai, Super isso, isso banana, é uma... puto! Ei, a sério que não caíste lá abaixo? Come on! Fiquei em baixo. nos de baixo, não é assim muito Ah. Queria apanhar só a caixa. Mas, Seja, se, só... que se matasse aí, também matavas a outra, provavelmente. Ah, yeah, mas tu vais matá la a aí agora. E que é né, eu acho que nos devíamos unir. O, <risos> o, pod... o boss está em primeiro e tem ali vida ao lado dele. Desculpa, mas acho que eu usar isto para aqui foi a minha resposta. neste eu deixei-te perto de a David, tu agora podes matá-lo para ti. <risos> yeah, exato, eu não vou nada a morrer este turno. Ele não consegue chegar a ti. Ah? Não Fiquei aqui preso, friend. Bora lá fazer tréguas. Ok, pronto. Ah, se calhar o fogo aí, nem né, Via Jesus, puto. Eis. What the hell? Eu não percebo. Eu pus a seta em cima de ti. Nós depois E não a... havia bento. Ah, é... O problema de fazer isto é que imagina. Se eu, se eu abrir caminho. Se... E lá está isto, não abre caminho. <risos> Ok, então eu também não quero abrir mais caminho, portanto, bora mandar aqui um tiro. Mas se mandares no loot, 20, no loot 1 acertas, porque. Nós fizemos uma coisa. Uh, ah, yeah, não. Olha <risos> Ai! Olha! Parece um testificante do Minecraft. Hum. Hum. Eu Ui. penso que é aqui. Tiago, me abandono Tiago! Ah. ah! Seguríssimo! Uf. Come on! Ah! Fogo! Well, Puto, quantos ataques globais é que este boss vai sobreviver? Tiago, uh. sorry. Oh well. Ainda há a possibilidade de ele fazer asneiro. Para trás. Assim, uma melhor arma do jogo, malta. Ai, que é isto? Ai! <laughs> É é Eita! Yes. Ia, não, não, que é foda. OK, e agora? Agora estou aqui muito a mal. Vamos lá, vê. Acaba lá isto, ó homem. Uma granada. É um míssil de granada, não percebes? Sim, sim, Ai, acho que já fui. Não, não foste safado. Ah! De lado, agora é para safar-se. Eu tenho aqui a melhor arma do jogo. Agora é assim, é. eu vou lançar isto para cima e uma de duas coisas vai acontecer. Ou isto me vai matar instantaneamente ou tu morres. que é que achas? Não, não é muito é. é tão perto. Ok. <risos> havia uma chance. Não, havia muito, não, era muito difícil. <risos> mas, mas, não, is. is. É isto? Não. Nunca na vida, Frank. Eu, eu sei, mas quero experimentar. <risos> A cena que, mesmo que isso acerte lá no buraco, eu acho que isso ainda cai ao pé do HF. Ah, fuck. Muito, muito eu acho que vais fazer dano no, nos teus de cima. Já. Olha só, sério, ah. E vai cair para cima do outro. Muito bom. Quase, quase. Quase que fosse empurrá-los todos por cima da vela. Ah, por acaso podemos metermos o tal. Pode, não Ai, ele vai-se ter empurrado ele e o Gama por cima da mina. Tal. Quase. <risos> <risos> Talos muito também tem abratido. Yeah, yeah. fazendo que... no meio dos dois, yeah. ah, já? Já estou farto de explorar. By the way. Deixa-te jogar, então. Se... Não, Quando, meu... tipo, o jogo acabar. é suposto -se que seja divertido, não é? Mas Quando eu quero começa acabar. A ser eu fazia isso com os animes e depois simplesmente comecei a cagar aí. Como pensar, que pensava que tens ali o saco e pronto? Aquela ali não tinha um tipo. O barrete de que natal é. que ele me deixa. Ora bem, isto é na boa porque eu ponho isto aqui e ele vai cair... À direita, boqueiro ali no buraco da direita ao lado do boss. Ah, ah. que isto não furou coisa, putz. Ah, ah. Pai, ele está muito pertinho. Padre Man. Opá, encolhe isso, para isso se rodar mais, <risos> mano. Por amor de Deus, <risos> assim, tá? Parece um mongo. Não <risos> arrependes <risos> contigo, próprio? Eu acho que não vai dar damage suficiente. Porque às vezes está falhado. Isso é com muita força, putz. Ai, Jesus, como é que se. Es... Uh... acho que isso não o mata. Estava à espera que matasse, é. mas ficou longe demais. Só que é, a corda foi... não chegava mais longe. Deixa-me fazer a minha estratégia. Olha, isto é assim, ele escolhe o, o paraquedas. Qual é que é a ideia? O paraquedas ativa sozinho. Se tu resvalares... Faz isso para a direita, meu! <risos> Por que, é que isso foi para a esquerda? Hã? <risos> Porquê que fazia isso para a esquerda? Fazias para a direita? Não, mas ele dava mais damage. Queres ver um Kobe ir para o Beta? Para o, zeta, para o Beta? Para o Beta, para o Zeta, para o Beta. Estava à vez de não mexer bem mal. Direitinho, frente. É. Foi melhor que há bocado David, é verdade. Isto não era é é difícil. Não era é difícil. <risos> <risos> Ia puto, quem é que, David, quem é que achas que o David vai puto? Aos dois. Claro. Isto não me vai fazer dano este merda este Ai, ai, eu rio tanto. Por favor, por favor, não damage. Ah oh, puta sério. <risos> Porquê que eu <risos> não disparei <te> <risos> primeiro para o alfa? <risos> Estou de é primeiro alfabeto, yeah, <risos> ao alfabeto. Já, yeah, eu sei. Nice. Em retrospectiva, tipo, me mudar-me esse shit. Sim, esposa? Olá. Olá. Basicamente, bem, então. os erros é, é complicado, eles dizem talinha e depois dizem tipo, não conseguiram fazer parse daquilo e, tu... e eu quando olhava para o meu código aquilo parecia bem, ok? Estava tipo direitinho, estás a ver? Estava a meter os argumentos para lá. Isso é um bom sistema de ah, claro. erros. Hum? É um bom sistema de erros, nem tipo, qual é o erro nem nada. Eu acho que isso funciona. tá Quer dizer, tens low gravity, que não, mas... low gravity não sei. Esperemos que sim. Não. É exatamente para o mesmo sítio. Mas agora estão lá dois para isso, sabido? Pensa nisso. Ai, já existe. Uau. Ah, meu, a sério. Tá, Estar a chapéu puto. Ai, Acho sai daí! Que... Não, sai daí. Que é, <risos> <Mario> <risos> <Benz>. <risos> Olha, isto foi pro Flash. É, completam, é falasse, é. Completamente, <risos> calculado. e eu deixei o 3 como é que é possível? Completamente Ei, eu... calculado. Em retrospectiva, por acaso, não fiz isto bem. Porquê? Ali o eu e o Zé estavam a mas a ideia é acertar no under. Ai meu, a sério? Ai não. A sério? Ai. A sério, sério? diga eu, pude? A sério digo eu que, que eu <risos> é, sei que eu fique ali? fucker. eu f*** cima, Eu estava a olhar para o caraças e não consegui proteger-me. Fiquei com as duas minhocas de uma lado da é outra. Qual é a resposta aí, David, não né? Super <risos> effective. Ah, não, mas... Oh, nice. Não consegui pedi-la oh, logo porque levei dano. Acho... <risos> Ora bem, o meu plano inicial, malta, era eu tipo ficar sozinho ali do lado direito, estás a ver? E matar as worms. E entretanto, neste momento, tenho o boss rodeado por três worms deste, deste merdas. <risos> é, isto vai correr não vai funcionar. Ai! Ai! Vou usar a minha estratégia preferida. Tu vês o mapa todo ou não, eu vejo. E tu, nenas? <risos> That's not fair! A gente, toda a gente está a jogar com... That's not fair! O gajo que também <risos> joga com o superfeito para ver onde é que a câmara muda. É bem injusto. Deixa, deixa eu ouvir David, deixa eu ouvir. ia gerar uma coisa. Ah, então. tal. Que ele ficou exatamente no mesmo lugar. Pá, eu penso Esqueci. que não preciso estar a gastar as super armas. está descobrindo a cena, tu bazooka, Se tu estiveres na bazuca, se tu carregares no enter antes de carregares no espaço, que a bazuca ela faz uma espécie infinita. tá estranho tá estranho Estás a ver? Caiu right. para dentro da água, puto. Se não fosse aquilo, <risos> eu sobrevivia, putz. <risos> ele <-se> 42, já <risos> <de risos> agora. 49. Ele está. Ele está do luto para ti, mais ou menos. Do luto para ti, diz o gajo os todas as worms se chamam loot. Não. O que tu vais, fazer? Para mim. Ah. Nice, vais matar -o. Olha, olha onde ele está, olha onde ele está, estás a vê-lo? Não. Estás a vê-lo ali no centro da, daquilo que está a flutuar no ar, naquele, naquele balões estúpido. Ow. Ow. Ow. É, putz, se eu parasse a levar dano no meu próprio <risos> coquetel Molotov era mesmo incrível. Okay. Ixi! Tinha, Eu tinha, tinha oh. isso. Esta última foi só mesmo para garantir. Agora, daquilo é já ou não? Não. Oh. Isso não vai funcionar. já não. <risos> <risos> Tinhas que Tinha de estar mais para trás. Não, tinha que estar em cima daquilo, se tivesse em cima daquilo acho que conseguia. Hum. Então vamos tentar, vamos tentar fazer a mesma coisa que o Ney nas fez. Vá. Isto que não me aterra aos pés e está tudo Por bem. Da... Pelo é menos estás numa posição melhor Fuck! que você. NÃO! O <risos> que, é, que é que é? Calma. <risos> tudo bem. Isto, isto está tudo parte de um plano, eu estou só a abrir caminho até à água que é para depois mandar um missile teleguiado para onde ele está. Put, what's the point? Tipo, não me vais conseguir atacar, meu! Não fiz ali uma coisa muito bem, mas pronto. <risos> the tá fuck? Isto não é terreno! <risos> <risos> okay. Agora fica a questão, David. O que tu querias fazer ainda resulta? Porque agora. Espera, I got another plan. Bem, bora. Agora é uma questão da Relva vamos me salvar. <risos> <risos> A sério? A sério que tu já isso, A Relva é impossível. Pito. <risos> A Relva é impossível. Pito. Como é que tu não saíste do assim, sítio? MVP. <risos> A Relva é o MVP. MVP.